Olá a todos, boa tarde e bem-vindos a mais um workshop nestes que são os dias de bricolage. Vamos estar convosco hoje e este fim de semana. Hoje o nosso workshop é muito especial, que inclui a técnica o macramé. Eu sou a Sara, vou estar convosco durante esta hora. Para me ajudar, tenho aqui comigo a Joana, que está ah, tá. aqui no ofício pelo menos há seis anos, correto? Exatamente. Joana, fala-nos para as pessoas que nos estão a assistir e que podem ir colocando as vossas questões, sintam-se à vontade que nós vamos respondendo. O que é que é o macramé, esta técnica do macramé? Então, boa tarde, Sara, boa tarde a todos. Hum, o meu nome é Joana, já disseste, hum, <risos> e hum, o Macramé, portanto. Se eu quiser resumir o macramé, posso dizer-te que é uma técnica, é um ofício, é uma arte, como lhe quisermos chamar, de tecelagem, uma forma de tecelagem através dos nós. Okay. Ou seja, com as nossas mãos vamos fazendo nós, vamos construindo peças, objetos, com nós. Mas é, um, é uma técnica ou é um ofício mais decorativo do que propriamente funcional. Okay. Nós, por exemplo, na, na marinha e nos escoteiros temos nós que têm uma função. Correto. No macramé não, é uma técnica mais de ornamentação e de decoração dos espaços. Sim, sim. Hum, e que depois tem centenas, não sei se são milhares, provavelmente é. até são de nós diferentes. Sim. É uma técnica muito antiga e que foi sendo revisitada por uma série de países, por uma série de influências ao longo dos tempos. E que quais são os principais materiais que utilizamos aqui no macramé? Sim. Ou que podemos vamos utilizar, utilizar não é? Já disseste que são vários. Exato, sim. <risos> não, então, neste caso aqui, se vamos estar hoje a... Hum, a explicar e a mostrar, nós vamos tentar fazer um suporte de vasos. Não é correto, é evidente correto. que este suporte de vasos que temos aqui, vamos tentar fazer este. Eu digo tentar porque o tempo pode, pode não chegar, porque é tudo manual, não é tudo feito com as nossas mãos, não há máquinas que nos ajudem a fazer esta parte. Um, e vamos tentar fazer um suporte de vasos relativamente simples. Para fazer este suporte de vasos, eu vou vos tentar ensinar dois nós okay. diferentes. Correto. E com estes dois nós, só com a aprendizagem destes dois nós, nós conseguimos fazer uma diversidade enorme de combinações e de peças diferentes. Hoje, aqui, vamos focar no meu primeiro suporte de vasos, que é mesmo uma iniciação. Um, e... Tipo de, de uma peça, mais ou menos, vamos vamos vamos aqui falar um bocadinho uh, de mais ou menos um metro, vá, pronto, okay, para estar correto, mais ou menos o que aqui está, pronto. E perguntaste nos os materiais. Sim, temos pronto. aqui vários, não é? Sim. Materiais é que nós vamos utilizar. Neste caso aqui, nós estamos a utilizar corda de sisal, de sim, não, não é? 3 milímetros e meio, daqui do de Le Roi. Depois há várias grossuras, não é? Que e podemos imensas utilizar? Grossuras, diferentes, imensas okay. grossuras diferentes, sim. Uh, e todas elas, uh, podemos utilizar todas elas em diferentes tipos de peças ou diferentes tipos de nós Não há nenhuma limitação. E são todas resistentes, correto? Não... Supostamente sim. não, claro, não vai não vamos cair. pôr um <risos> não. não devemos usar fios demasiado frágeis, tem que ter alguma resistência, alguma robustez. Okay, mas sim, okay. podemos usar todos um pouco. O, o cânion, neste não caso não é? aqui sim vamos, utilizamos o sisal, o sisal vamos utilizar duas espessuras diferentes um bocadinho mais grosso e um bocadinho mais fininha okay, correto que eu depois mais à frente explico porque porquê esta este este parente o sisal vamos sim. utilizar o cânhamo como estávamos a cânion, dizer antes certo o cânhamo não é tão não é tão uh, cru não é não é tão uh, não é tão natural vá uhum. tem menos fios um, mas fica também eu pessoalmente, acho que ficam um trabalhos super bonitos também e também okay. dá para exterior e interior não é Tem essa versatilidade mm -hmm. correto e eu, eu penso que vocês também têm disponíveis até várias fissuras também exatamente Esta aqui é três e meio mas há várias também exatamente e, é há, há várias, exatamente. e podemos utilizá-las misturá-las e utilizá-las individualmente uh, para todo o tipo de peças ok e podemos também utilizar o algodão o algodão o, sim mais vulgar, mais antigamente até era mais o sisal que, que, que se utilizava, mais as cordas, certo. etc. O algodão é um bocadinho uma revisitação de, deste, deste ofício, que utiliza-se mais somente o algodão, mas é, é puramente estético, não tem, correto, não correto. tem questão nenhuma. O, o algodão um, pode ser branco ou também pode ser natural, há, há várias variedades. Exatamente, sim, variedades. cores também, não é? Sim, o que é que precisamos mais? Não é? o que é que... Exatamente. É. Eu ia-te mesmo perguntar: colas, que ferramentas, Sim. o que é que vamos precisar mais? É muito, é muito simples. Eu costumo dizer que é das é ofícios ou das técnicas que é mais fácil de nós começarmos, porque o investimento é, é baixo. Conseguimos facilmente começar a aprender. O que é ótimo, não há, fazer. Exatamente, não há desculpas. Exatamente, só mesmo a nossa preguiça ou não. Pronto, então o que é que nós precisamos? Precisamos, então de um fio qualquer, seja ele algodão, cânhamo, ou, ou, ou sisal Correio. ou linho. Precisamos de uma tesoura, claro, ah. vamos ter que cortar os fios e cortar o, o material. Um, precisamos de uma argola. Isso também podemos escolher várias cores, como podem ver. Sim, e Não a, é? inclusivamente há vários tipos de materiais. Podemos também usar ferro, podemos usar alumínio. Sim, sim, podemos sim. pintar estas de madeira do Leroy. podemos, pintar, podemos pintar, pintar do que quisermos, da cor que quisermos, porque inclusivamente conseguimos encaixá-la até este pequeno detalhe na combinação da nossa decoração da sala, ou do quarto, ou, onde, ou do exterior, o que seja. Correto, né? Portanto, podemos dar, podemos dar esse toque. À nossa vontade, exato, é? exato, Exatamente. <risos> um, mas depois, este o é resto muitos, de ferramentas é muito pouco, porque nós, nós inclusivamente podemos nem precisar destas estruturas to todas, quer dizer, que é um charriot e é um gancho, neste caso, um, um S. Uh, porque podemos inclusivamente, e como muita gente começa, ou em cima da mesa, prendendo a argola à mesa com fita cola ou, seja, ou nos costas de uma cadeira é? e nos fazendo. Okay. Claro, se quisermos fazer de uma forma um bocadinho mais séria, mais, com a postura mais correta, com, com todo, tudo o que é necessário, é, aconselho um charriot, é, é uma estrutura simples, também okay. normalmente não são caríssimas, não é? é um valor razoável Sim, é certo, e que claro. nos permite também ter ao utilizarmos um eu permite-nos ter a postura correta e no macramé isso é uma coisa importante porque é uma técnica que nós demoramos algum tempo, algum não é? tempo a fazer. Portanto, okay. Uma peça maior já envolve bastantes horas em pé ou, ou mesmo que seja sentada e com este apoio é, é importante. Mas podemos ser a disto, claro. Como a Joana disse, hoje vamos aprender a criar o nosso suporte de vasos em macramé. E para isso, Joana, por passos, o que é que temos que fazer primeiro? Então, um, por passos, eu gosto sempre de dizer uh, que o macronomia tem muito poucas regras Ótimo. para além do nomes, é verdade, eu, é mais uma vantagem de, para quem quer começar a, a, a, e aprender esta técnica. Não é difícil, pois não. Não é extremamente difícil, é claro, há nós como dificuldade superior a outros, há nós mais simples e depois também há forma. nós podemos achar mais fácil uma coisa do que outra, isso, Correto. cada um é sim. Mas, mas digo sempre que, não é, que é uma técnica com poucas regras, para além da técnica de fazer mesmo os nós, portanto, para além das regras de cada nó, não temos muito mais imposições. E a única imposição que temos, e a única chamada de atenção que eu faço sempre, que é o primeiro passo daí eu estar a responder a tua pergunta, é, ok, eu quero fazer um suporte de vasos. Por onde é que eu começo? Como é que eu meço os fios? Sei lá eu, o que é que eu vou fazer? Um, quanto, quantos fios tenho? Pronto, o Sim. primeiro pensamento é um pouco por aí. O que é que eu quero fazer? Quero fazer um suporte de vasos, certíssimo, um suporte vasos que enorme, muito longo, extremamente longo ou mais curto. Ah, quer fazer um suporte de vasos de um metro, vamos supor, Tive a ver, um metro, mais ou menos, que é mais ou, é mais ou menos é que, que está, que... Exatamente. para termos uma noção. Daí parto para o corte dos fios, que é o, o, o tal ponto fundamental do macrame, o corte dos fios. Quanto Tem que somos? ser todos iguais? Convém? Depende da peça que estamos a pensar fazer. Okay. Até há muitas peças que nós queremos, por exemplo, as pontas embaixo baixo serem compridas de um lado e não serem, porque vai, vai evitar tudo isso. Mas, portanto, o primeiro passo na nossa é pensar o que é que vamos fazer a seguir. Isto que eu quero, então vou cortar os fios. Qual é a regra de cortar os fios? Não há uma regra. Tipo, Mas, isso é o que nos, é o que nos <risos> desajuda Não há uma regra fixa, não há uma métrica fixa. Se, como eu estava a dizer, se nós quisermos fazer um suporte de vasos, por exemplo, com um metro, Sim. Eu devo, com alguns nós, portanto, com, com aqui alguma ornamentação, eu devo cortar fios de quatro vezes, mais ou menos, isto não é fixo, quatro vezes o tamanho da peça que eu quero fazer. Queres com okay. isto dizer, se eu quiser fazer uma peça de um metro, vou cortar fios de quatro metros. Ok, okay? correto. Um metro, correto. quatro metros, ou um metro, cinco metros, ou três, pronto. Se for okay. muito simples. Peças muito complicadas. Imagina, por exemplo, uma peça como esta que temos aqui, ou esta que temos aqui. Maravilhosas. <risos> Tem muito mais nós, tem, tem, mais, nós, tem mais densidade de nós, ou mesmo esta, esta aqui, não é? Tem Exato. muito mais nós do que esta que aqui temos. Claro é? que neste caso aqui temos que ser mais generosos com o tamanho dos fios e se calhar temos que cortar fios de 6 metros okay. e não só 4. Ok? Portanto, é uma regra que não é uma regra. Então vamos começar pelo mais simples, <risos> Exato. não é? Vamos começar por uma coisa simples. E portanto, o que é que nós fizemos aqui? Nesta peça aqui simples, cortámos fios de aproximadamente 3 metros. 3 metros e meio, uma, demos aqui uma medida um bocadinho sim, sim. maior do que 3 metros. Um, e quantos fios? Pergunta número 2, não é? é? É verdade, quantos? Neste caso aqui, a maior parte dos suportes de vasos que nós vemos em todo o lado, têm 8 fios... Desculpa, sim, tem oito fios que dobrados ao meio nos dá 16 fios caídos. Okay, Portanto, eu cortei, é como estiveste a ver há pouco, cortámos aqui oito fios destes, não é? com os 6 3 metros, que depois dobrados ao meio nos vão dar 16, não é? 82 dá 16. Portanto, no fundo vamos, ter, vamos trabalhar com 16 fios, fios. ao longo uhum. do, do, do, do suporte de vasos neste caso aqui, especificamente, em grupos de quatro, mas já lá, já lá vamos. Um, o que Portanto, é que... primeiro cortar três a 4 metros, oito fios, ok? Exatamente, é aqui, Correto. isto, para fazermos isto, é exatamente isso. ou Seja Pronto. o primeiro passo já está feito. Exato, exatamente. Pronto. Depois, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós começamos isto, não é? é Veja, eu é não consegui isso. perguntar, é. já, já te torrou mais as perguntas. Um, como é que nós fazemos? Tentamos, de uma forma mais ou menos, uh, Correta, tentamos alinhá-los aqui numa das pontas, portanto, acertá-los mais ou menos em termos de tamanho. Ah, ok. E dobrá-los, obrigada, Sara. E dobrá-los mais ou menos aqui, para que. seja, isto não não. normal ficar tudo ondulado, não é? Pronto, era isso que eu também ia falar. Aqui, neste caso, especificamente, nós estamos a utilizar sisal que acabámos de desenrolar daqui. Pronto. Exatamente. Claro que este, como já tem aqui o peso do vaso, já está um pouco mais direitinho, certo? Tirando aqui a parte final que ainda está um bocadinho enrolada. Claro que se, com o tempo ele vai verticalizando, nesta palavra, o que é certo, certo. Mas é normal, sim. No algodão, por exemplo, quando utilizamos algodão ou quando utilizamos, se calhar, esse, o cânhamo, certo? Certo. ele já não vai estar tão enrolado. Isto, aqui é uma característica, isto que temos aqui é um bocado uma característica de termos utilizado este sisal por ele próprio estar armazenado assim. Exatamente. É só uma exatamente. Mas que passa ao fim de. Depois com o peso fica espetacular. Fica, exatamente. <risos> fica espetacular. Exatamente, exatamente. Não diria melhor. Claro. Pronto, portanto, depois, não é? Sim. Como é que começamos? É isso. O próximo passo agora é os nós Exato. Vamos começar com os nós Exatamente. Okay. Portanto, depois cortados os fios, colocados na argola. Sim. Começamos a fazer os nós. Falaste-me, desculpa, em vários nós, quais é que vais utilizar agora? Vamos aqui? utilizar, vamos aprender ou, ou ensinar dois nós, vamos aprender este okay. e vamos aprender este. Este nó é um nó de, de, de agrupamento dos fios, é um nó de, de remate também, porque também está a certo. aqui em baixo certo. e é um nó que eu pessoalmente gosto bastante e que deverá eu sugiro sempre que seja feito com um fio ligeiramente mais fininho do que aquilo que estamos a utilizar mas isto é só um perfeccionismo do meu lado mais nada, é só para que seja mais fácil e utilizamos o que então? para além deste corte de fios que aqui fizemos que é o que compõe esta estrutura devemos usar um fio mais ou menos de um metro okay. se quisermos, isto aqui também não há tal regra como eu digo é? okay. um, para nós nos dedicamos a este nó isto nós chama-se nó falcaça é um nó de escuteiros Falca. falcaça é um nó okay. estranho mas pronto um, pode ser feito muito longo, pode ser feito muito curto, é um bocadinho esteticamente como nós quisermos. E como é, é Mais se uma faz? vez à vontade, não é? À vontade. <risos> é é, é a tal ausência de regras Exatamente. e, de, e de, uh, de linhas assim muito, muito fechadas. Então, vou, vou fazer. Força. Okay? se que vou me pôr assim um bocadinho de costas, se não alguém é tiver é mais alguma fácil. questão, estejam à vontade para. Para fazerem, Sim. nós vamos responder. Então, eu vou pegar no fio, neste caso, como já vos disse, um pouco mais fino. Um, vou deixar aqui uma ponta em cima. Certo. Vou fechar a minha mão com o fio aqui. Inverto este sentido. Ok. E quando. Penso que estão aqui um aqui... a ver bem, então. Sim, exato. <risos> uh, quando chego aqui, vou começar a dar voltas ou laçadas, o que lhes quisermos chamar, em torno de todos os fios que compõem a estrutura do, do suporte de vasos. Como eu costumo dizer, devemos quase estrangular os fios. Sim, dizer, <risos> temos que fazer aqui alguma força. Sim, também temos que ter aqui alguma tensão, aliás, é? deve-se ver, um deve ver um bocadinho pelos meus dedos que eu estou a fazer alguma força. Portanto, temos que vincar aqui um pouco pressionar aqui um pouco e devemos nos preocupar, eu normalmente aqui digo sempre uma coisa, que é eu estou, sempre, eu estou a olhar aqui estou a trabalhar de frente para isto, mas isto é uma peça tridimensional, então eu também tenho que me preocupar com as traseiras da peça, tenho que ir vendo se está tudo direitinho correto, para que ela fique correto. bonita de todos os seus lados, porque eu não vou só estar a olhar assim, pronto. Eu normalmente depois acabo por tirar, do, quando faço este não acabo por retirar dali e começo temos, desculpa, Joana, Diz. aqui uma pergunta do Mimos para a minha casa uhum. que questiona -se, se pode fazer com fita de tecido. Pode. Pode. A única questão é o esteticamente o que é que vai acontecer. Portanto, qual é o efeito Sim. que vai produzir? Mas pode. E há peças até bem bonitas, como... é. claro, não Sim. podem ser fitas, não é não podem. Uh, não se compra. botarmos fitas muito fininhas vai fazer o mesmo efeito. Eu na minha cabeça estava a pensar se calhar fitas um bocadinho mais grossas. Pode. Pronto, pode também ficar. para aguentar conforme o que for feito, não? Sim, mas para também lhe dar corpo, para lhe dar alguma, alguma textura também. Certo. Uh, porque se for muito fininho vai fazer o mesmo efeito que um fio de algodão ou de seda ou do que seja Ok. Desculpa ter. -te não aí faz mal. Aí nada, nada, nada, nada, nada. <risos> um, então, como está a dizer, este nó uh, continuamos a dar voltas até irmos, até decidirmos a altura que pretendemos aqui deixar. Uh, nesta, nesta primeira parte, neste primeiro nó e depois a parte que eu acho mais mágica neste nó é que como é que nós rematamos? Porque isto é um nó que fica pois, praticamente uh, invisível. Certo. Como é que nós o rematamos? Pegamos nesta pontinha uhum. que era aquela que estávamos a usar, a dar as voltas ao nó e vamos passar por entre esta nossa laçada. Que deixamos no início, não é? Que, aquela que demos, invertemos no sentido de é Exatamente. Okay? Passa aqui e o que é que depois me acontece? Eu vou puxar de cima e eu quero fazer isto na vertical, que é para se conseguir filmar. Portanto, eu vou okay. puxando aquela laçada. Assim, e ela vai ficar, vamos puxar, até ela ficar aqui escondida para não se notar na nada. E tem uma vantagem enorme. Se eu quiser, imagina que eu olho, agora eu olho, pôs aqui e digo: ah, que pena, devia ter feito mais longo. Até se um, não é mais longo. Eu consigo desmanchar. Como é que eu desmancho? Pus para baixo até ele sair e volto a desmanchar ou volta a continuar. Portanto, tem esta parte Mas, eu uma acho vez não demais. há desculpas. Não há desculpas. <risos> exatamente, exatamente. Então, quando eu consigo rematar aqui, esconder aqui a nossa laçada do. que é qual é que é o passo seguinte? Pega na tal tesoura, a única ferramenta, verdadeiramente ferramenta que utilizamos, e vou cortar aqui estas pontinhas isso não se vai desfazer. Não se vai desfazer, ali trancado, por isso é que é necessário, agora lembraste-me muito bem, por isso é que é necessário a tal tensão nas voltas. Se estiver tudo a dançar, claro que o nó não fica Depois trancado solta, não e é? solta-se, pronto. O que é que eu também aconselho? Com a pontinha da tesoura, ou de uma agulha, o que nós quisermos, escondemos, porque eu sou um bocadinho perfeccionista, escondemos estas pontinhas. E tipicamente, no caso do sisal, não é muito notório as certo. pontas, mas... Tipicamente fica quase imperceptível, Então depois que quisemos que fique mesmo damos aqui um ajustamos com os nossos próprios dedos para que para que este não tubinho aqui nada. fique mais estreito e fica um bocado mágico como estava a dizer porque não se percebe onde é que começa onde é que acaba como é que como é que aquilo foi ali parado, Exatamente. Prato. E portanto temos o nosso primeiro nó que Bem. é usado. Como eu, disse, como eu disse há pouco, para unir aqui os fios, não é? que me permitem começar, sem estar sim, por a dançar, sim. mas também me permite, no final, eu renatar ou trancar, a palavra certo, que quisermos usar, certo. o suporte de vasos. portanto, acaba por ser um nó muitíssimo utilizado. E simples, hum, na realidade, não é? Pronto. É, é o treino. Exatamente. É. é simples, eu acho que é um nó simples, mas também... A, a, a, Depende da nossa, da nossa capacidade, depende da nossa... Tudo se apetite, treina, aprende, tudo se aprende. Exatamente. Eu acho um nome incrível e, e, e utilizo-o muitíssimo um, e, e vejo que é muitíssimo utilizado nos esportes de vasos. Acho que é vital, certo. quando se está a aprender macrame e esportes de vasos, aprendê-lo. Pronto, exatamente. É, é o meu conselho. Se lembra é, qual é que é o nome do...? Falcassa. Não é um nome muito, <risos> muito, muito fácil. Pronto. E já vi chamar outros nomes. hoje é Falcassa. é o nome então, dele, sim. Hoje é Falcassa. Continuando. Então. Uh, continuando para o próximo nó, <risos> um, eu escolhi um nó espiral, que é como este, nó, este segundo nó se chama, certo. que é feito com quatro fios, como aqui uh, podemos verificar, podemos ver, não é? Um, antes de começarmos a fazer o nó, o que é que nós temos que fazer? Temos que dividir os tais 16 fios que tínhamos aqui pendurados em quatro grupos de quatro. Ok. Pronto. Este dividir é grupinhos, como se estivessem, então ali quatro juntinhos, estão aqui quatro juntinhos, então como é que eu faço? Divido isto ao meio, mais ou menos, dois, quatro, sete, mais falta-me um, divido hum. ao meio. Queres que eu agarro oito, não? não? Não é necessário, isso, é um, isso é uma coisa muito importante, no macramê, neste caso não tanto que os fios são assim tão tão tão longos, mas muitas vezes queremos fazer peças mais longas e os fios são gigantes, certo. porque tem que ser se calhar seis vezes o tamanho da peça, pronto. E, portanto, eu aconselho, uma sugestão que dou sempre é façam pequenos novelos que sejam muito simples. Não... Às vezes eu só preciso só de uma laçada, por exemplo, uma coisa só assim. Para quê? Para que ele não já se embarace tudo. Sim. E no sisal, na corda, ou no cânion, que são e no linho também, que são fios que têm algum pelo, isto embaraçam-se muito facilmente, certo? E assim Não acontece tanto no algodão, mas nestes materiais sim. Se fizermos isto, estamos tranquilas, temos de podemos trabalhar à vontade. Exatamente. exatamente. Que não não não vamos correr tantos riscos de se embaraçar. Pronto. Como eu estava a dizer, dividimos os quatro, 16 fios quatro, em dois, não é? 8 e depois cada oito em dois quatro. grupos de quatro. Pronto. Para... eu vou só dar aqui, então as tais laçadas certo. só para não para que não ter aqui uma, seja mais fácil, exatamente. não é? Exatamente. E agora aqui, mais quatro e quatro, pronto. Como te estava a dizer, então eu escolhi o nó espiral, o nosso espiral é feito com quatro fios. Estes quatro fios são, para nós começarmos, são alinhados uns ao lado dos outros. Ok. Mas antes de começar a fazer o nó, eu queria só fazer aqui um reparo, poderias perguntar então, mas Joana, oh, me diste esta distância, decidiste isso com Sim, exatamente. Não há regra, lembras <risos> Estética. É, o que nós, é o que nós quisermos fazer. Eu posso começar, não tem problema absolutamente nenhum, começar diretamente aqui, fazer o primeiro nós logo junto ao, ao topo. E podes fazer ou posso, mais não, do que um, não é? O, ao longo. Exatamente. Okay. Ou posso fazer mais para aqui. Eu, é, é a minha decisão, é aquilo, aquilo que eu me apetecer fazer. Exatamente. Pronto. E então, eu neste aqui, porque na minha cabeça pensei num suporte de Vases mais ou menos como este que aqui está vou fazer o primeiro nó mais ou menos aqui. Ok? okay. Pronto. E então, como é que eu faço? <risos> um, este não é bastante simples, como há pouco estava a dizer. Um, e é sempre igual. Portanto, não há aqui voltas a, grandes voltas a dar. Então, como é que eu começo? Começo com o meu fio do lado direito. Certo. Né? Cruzo pela frente os meus dois fios do meio. Certo. Espera lá, vamos só aqui desembaraçar para baixo. O do lado esquerdo. Passa aqui pela frente, vai lá atrás e vem para a frente. Ai, que o Joana, complicação! Não é tanto, não <risos> é tanto. Estás <risos> mente. Não, não é tanto. O primeiro é mais difícil, não é? é? Claro, está tudo a dançar, está tudo a mexer e não está nada ainda uh, estruturado. Mas o primeiro é que custa, depois a partir daí já não. Pronto, então vou voltar a repetir okay. devagar. É. Depois tenho que acelerar o passo senão não há suporte para ninguém. Então, o que é que, como é que fazemos? Fazer mais para ir lá, lá em casa ver. Sim, pode ser, eu, eu gosto de fazer sempre uma ressalva, eu começo sempre pelo lado direito porque é assim que sou, mas podemos começar pelo lado esquerdo, é indiferente, Novamente, desde que seja sempre há, igual, exatamente. é sempre uma repetição, ok? Ok. Então, cruzamos, o, neste caso, o fio do lado direito pela frente dos dois fios do meio, eu, eu espero que esteja a ver, uh, uh, se calhar, olha, Sara, boa. Um, Começamos pelo o fio do lado direito, que cruza pela frente, os dois fios do meio. Exatamente. Este fio do lado esquerdo vem aqui pela frente, vai lá atrás, é esta barriga aqui, é este P, e, e vem bem... para a frente. Pronto. Não é assim tão difícil, não. Já vi esta parte só Às vezes as palavras uh, tornam uma coisa mais complicada. E depois, o que também aqui é muitíssimo importante é a forma como nós ajustamos o nó. Certo. Isso é um bocadinho o nosso cunho na coisa, se apertamos muito, se apertamos pouco, se apertamos para a esquerda, mais para a direita, pronto. E então a forma como ajustamos, eu, vou, eu normalmente faço esta parte aqui devagar nos dois primeiros, porque eu quero, estou, estou preocupada em fixar esta altura aqui, porque eu defini que era esta, exatamente, não por haver a tal exatamente. regra. Pronto. E pronto, junto aqui, e o meu objetivo é que este fio que está aqui seja uh, paralelo, se isto é possível, seja pertinho e seja uh, uh, paralelo a este. Ok. Pronto. O que é que acontece neste nó? Eu agora vou acelerar aqui um pouco, vou fazer mais rápido. Lá em casa já sabem, se tiverem questões no decorrer do, do workshop, estejam à vontade que nós vamos respondendo à medida que vamos elaborando, está okay. bem? Se acharem que está a ser complicado, digam, que a Joana explica-nos outra vez. <risos> exatamente, exatamente. Um, como eu estava a dizer, eu escolhi este nó porque eu o acho uh, particularmente bonito. Faz-me lembrar uma cadeia de ADN, seja lá o que sim, for. Sim, sim. Agora, que ele fala, começa, sim. Pronto, quando, quando nós começamos a fazer, temos tendência a endireitá-lo, mas ele começa a espiralizar, começa a fazer uma espiral, tem ser certo, uma espiral. Sim. Um, e, e, e vamos deixá-lo viver em espiral, ou seja, não vamos uh, contrariar esta tendência. Eu vou só fazer um pouco mais para que este efeito se torne mais visível aqui, faça também, faço também Exatamente. a isto, ok? Agora, estamos aqui na conversa, não é, que é uma pergunta que normalmente fazem. Então, e depois, uh, estás a fazer, estás a fazer e, e já não sabes a quantas vais. Quantos já nós de olhos fechados, não é? Um, não sabes quantos nós fizemos. Pronto. Como é que eu sei quantos nós já fiz? Porque, como o meu objetivo é fazer em cada um destes grupos um, um visualmente igual, eu quero que seja o número de nós igual. Então, como é que eu conto o número de nós que fiz? Vou, vou à, à minha, minha parte já feita e então corto o número de, de fios horizontais. Okay. Neste caso, então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok, fiz oito, neste, neste caso aqui. Certo. Então tenho oito, já tenho aqui o efeito espiral. Sim. Estou contente com ele, está bonito, está à direita, posso, posso, posso terminar por aqui este lado. Ou, okay. se esteticamente quisermos, posso fazer muitíssimo mais não há não, não há regra nenhuma pronto Com, quando termino quando decido que já terminei um dos grupos de quatro Sim. posso posso dedicar ao próximo não é vou-me dedicar ao próximo e, só e agora que vais fazer oito pois é isso e exatamente na minha cabeça está que eu já vou que eu vou fazer oito nós vou repetir o sete uh, vezes oito vezes e vou passar ao segundo grupo e quando passo ao segundo grupo é aqui o ponto mais difícil que a postura, e os nossos olhos ditam aqui um bocadinho que isto fique bonito ou não. Porque o meu objetivo é que fique à mesma altura, certo? Exatamente. E portanto, quando eu faço, eu agora vou fazer outra vez devagar. Quando eu começo outra vez a fazer o nó espiral, é? que vai lá atrás e vem aqui para a frente. Exatamente. O primeiro que eu, quando eu aponto à altura deste, eu quero que fique... Vais ajustando, ajustando, não é? Vou ajustando, certo? Só que na primeira laçada, isto está tudo a dançar. Portanto, mesmo que eu aponte direitíssimo, agora ao fazer o segundo nó, isto Ele vai tudo mexer-se. Portanto, uma especial atenção aqui é, nós deveremos voltar a fazer o outro nó, claro, e a forma como nós ajustamos, o momento de ajustarmos aqui, de aproximarmos certo. ao primeiro nó, é que vai ditar a altura disto. Claro, no macrame podemos sempre desmanchar e voltar a fazer, que é ótimo. Quando nos enganamos, quando nos arrependemos. É claro. Maravilhoso, não é? Portanto, vamos até aqui e vamos ajustando devagarinho e ver, neste caso, como os fios estão um pouco torcidos... Um bocado um mais complicado, os, não é? Eu normalmente o que faço, a nossa ideia é ter um suporte de vasos. O suporte de vasos tem sempre algum peso, mesmo que seja, mesmo não seja por um vaso de terracota, seja por uma jarra de vidro ou Correto. o que seja, vai ter algum peso. Então, tipo, tendencialmente, os fios vão estar esticados. Certo, é? certo. Portanto, é certo. o que eu quero, principalmente, terem atenção é que a linha inicial destes nós, o início destes nós, estejam ao mesmo nível. Okay. Porque isto, se, se tiver muito torto, pode ficar giríssimo, também já vi. Também é verdade, pode ficar. Mas a minha função é dizer não, façam direitinho aqui, Mas <risos> lá criei-o criei como vocês quiserem. Tá bem? Pronto. E portanto, quando eu faço o segundo nó, quando eu faço a segunda laçada, é o ponto importante para garantir que este vai estar à mesma altura daquele. Está bem? Certo. Okay. É a grande dificuldade, claro. Que não é assim tão difícil é assim na tão realidade. Difícil. é só ter um bocadinho. <risos> e depois continuamos outra vez, portanto, já, já fiz três nós. Nós estamos a falar aqui em suporte de vasos, mas há mais coisas que podemos fazer, não há é? Há imensas coisas que, posso, que podemos fazer com o macramé. Uh, é só abrir, uh, bem, o Instagram, o Pinterest, centenas de, de peças e de... E de sim, de peças de objetos que podemos fazer e de, e de diferentes áreas. Uma das muito utilizadas, ou, portanto, o macramé é muito usado para a decoração das nossas casas. Claro que é, um, okay. é, um, é uma vantagem enorme, porque podemos fazer nós a fazer, conjugar cores, como há bocado falámos, de pintar, etc, etc, podemos adecuá-lo, podemos fazer mesmo a mesmo da altura pouco. que quisermos. Bom, conseguimos ter uma versatilidade uma enorme de encaixar na nossa decoração. Deixa-me só contar aqui. Três, seis, certo? Está Mas também é muito visto, ou, ou está muito na moda, Sim. o macramê. Noutras áreas, como por exemplo, na, em roupas, portanto em design de moda, okay. como adereços, Por exemplo, o cinto feito com uh, macramé este, o, toda a parte do cinto, uma mala, um saco, tens aqui um saco. Este aqui é um saco, não é? A, a, aqui Vamos é uma usar. das muitas possibilidades que pode ser feitas. Tudo em macramé. Tudo em macramé, tudo com nós de macramé. Um, portanto, utilizar na e nossa. É seguro, não cai aqui nada, foi não? Até hoje. <risos> um, mas, mas também é muito, e já deves ter visto muitíssimo, uh, que é o macramé em que... joalharia. Ah, joalharia, ok. Uh, Vê-se imenso, às vezes nem, nem identificamos logo como macramé, mas há imensos brincos, assim mais longos, há colares, ah. há malas. Ah, ah, ah, portanto, adereços das malas, uh, uh, crachás, alquinhos. Ou seja, nós podemos fazer tudo, não é? Basicamente... O que é que difere? É? Mas por é que utilizas as mesmas coisas? Podemos utilizar... Claro que em esbalharia, se eu quiser fazer uns brincos fininhos, não posso utilizar sisal de grosso, não é? Certo, ou, ou algodão. Certo. Temos que ir buscar fios mais finos. Não é? Ok. E até po mas pode ser perfeitamente feito, por exemplo, com aquele algodão mais fininho que tens aí. Este, este aqui, não cru, é? Sim. Este esse algodão... Por exemplo, dá para fazer peças, um, um, pois isto é um e-mail, OK? Um milímetro e meio. Exatamente, um milímetro e meio de espessura, lá está as espessuras mais exatamente. finas. Exatamente. Podemos utilizá-lo para fazer uh, peças mais delicadas, mais joias, como eu costumo dizer, mais joalharia, mais mais delicado. Uh, como de, da mesma forma que se calhar se quisermos fazer uma decoração de parede enorme, pode ficar eu interessante. Eu já vi, já havia à volta do espelho. Exatamente. Sim pode ficar muitíssimo interessante a utilização de fios um pouco mais uh, com maior resistência mais grossos mais pesados tanto é a escolha é mesmo a escolha, mesmo é a escolha. A escolha. eu agora estou aqui outra vez no mesmo momento crítico não é que é tentar novamente nivelar o terceiro Exato. grupo não é porque já acabei ali dois grupos uma das coisas que também gosto de, de, de, de chamar a atenção é o seguinte então eu agora aqui contigo decidi que ia fazer oito nós não é mas vamos supor que quando eu acabo os quatro grupos, olho e digo olha, oito nós, mas está tão pouquinho. Olha, vou fazer mais, parece-me pouco, cria mais expressão é nos nós. Posso voltar e continuar, portanto, não vamos... é... Temos sempre este sim. fazer e, e desfazer, que, que, ou se me arrepender e se tiver feito mais e só fizer desfazes. menos, também desfaço. Desfazer dá sempre ou... pior do que fazer. <risos> <Só>. <risos> um... Ou seja, é ir fazendo, ir vendo como é que estamos como é que não gostamos, não é? Exatamente, sim. Ir ajustando realmente. Como, como esteticamente preferimos, como nos está a parecer, a parecer bonito. Claro que não nos podemos entusiasmar muito, porque no início cortámos os fios com 3 metros, não é? Sim, Tanto sim. Portanto, não sim. podemos agora de repente fazer isto cheio de nós a baixo, <risos> porque depois vai-nos faltar. E faltar é muito mau em macramé, principalmente em suportes de vaso ou em peças como esse saco, que são fechadas. Certo. Porque não, dificilmente, há técnicas para fazer, dificilmente eu consigo acrescentar fios. Isso é que eu, No início eu disse é tão importante o corte dos fios, acaba por ser quase a única regra que temos em Macramé, além tá da técnica de fazer o nó, é o corte dos fios, porque é difícil acrescentar sem que se note na, nas peças. Olha, foi ali acrescentado fio. Ok. Sês? É um desafio. Certo, portanto, certo, Por isso, um conselho que eu normalmente dou é: sejam mais generosos do que poupados no corte do fio. É preferível um bocadinho mais. Sim, uma bobina, se for dessas grandes, traz Dá fios para. Com força. Dá, exatamente, exatamente. Pronto. E continuamos. Pronto, claro que isto é super terapêutico. Portanto, temos aqui mais uma questão. Diz-me. Que é da Rita Moraes. Uhum. Ela está a perguntar aqui uh, que material é feito neste saco, que material utilizaste. Um, algodão? Algodão? Sim, com aproximadamente 1.5mm. 1.5 milímetros de Sim. algodão. Ou seja, se. Cor, sim, amarelo. De cor, de cor <risos> amarela. Cor mostarda amarela, sim. Mas pode ser feito. Uh, também, também já tenho feito e pode ser feito com outros materiais. Sim, por exemplo, sim. o cânhamo dá-lhe uma resistência enorme também ao saco. Correto. O, os fios mais fininhos, por exemplo, este algodão mais fininho que há bocado falámos. Este, ou não mesmo, é? Sim. Ou mesmo o. Uh, um o cânhamo. O branco, desculpa. O algodão branco de okay. 3 minutos. Esse. Esse. é perfeitamente fazível. Ou seja, não tem que ser este especificamente com estas pessoas. Podemos utilizar. Vocês têm 3mm? Exatamente. Não é, não é por aí. Não. não tem, ou seja, não, não, é, não é limitativo. Não, o material só, muitas vezes, pode ser um potenciador e um catalisador daquilo que nós queremos fazer e não uma limitação, neste caso. Ok, ok. Temos okay. 4, 5, 6, 7. Falta, falta sempre um ou está sempre um a mais. <risos> é sempre assim. Pronto. Se quiseres que eu agarre, não? Acho que não é preciso. Pronto. Já temos aqui três grupos. Já só falta um só não falta é? um grupo. Ainda assim eu acho que se calhar, não, se tivermos aqui tempo, vou prolongar só um bocadinho aqui o um, um é espiral. Melhor, não é? Fica assim é mais bonito. Eu não quero, eu queria.. Pronto, isto tem um tempo contado, não é? é e, portanto não me queria entusiasmar muito. Mas Estás já está. <risos> mas queria. Exatamente, mas já estou entusiasmada, não é? Um, porque, neste caso aqui, como só estamos a fazer um nó de ornamentação do suporte de vases, acho que tem interesse, isto é puramente estético, como disse desde o início. E é gosto, e novamente, é novamente gosto, não é? Uh, que seja um bocadinho mais preciso, que não seja só aqui um apontamentozinho. Só se, agora imagina, por exemplo, falámos das plantas, como há bocado estávamos a, a conversar, nós podemos usar diferentes tipos de plantas. Se eu estou a fazer uma planta super vertical, com aqui imensas folhas, eu não quero aqui muitos nós, vou atrapalhar a planta, que é para ela então é não é? ali a viver melhor. Exatamente. Se eu estou a utilizar uma, uma, uma planta um pouco mais caída, se calhar como esta aqui, não é? certo. que tem mais caimento, eu se calhar já posso Você brincar imenso. Portanto, isto depois é um jogo entre estas, entre estas duas coisas. Posso, podia ter feito aqui, por exemplo, um nó de ornamentação aqui, ah. ou não. É um a imaginação. Imaginação. Exatamente. exatamente. <risos> Muita imaginação. E, e portanto, é, é um. Eu acho que já aprendi a técnica do nó. Estou aqui com é. atenção. Ah, tá. Logo à noite. Logo à noite já mandas e Joana. Já tenho três pontos às é isso. Agora eu vou aqui, só vir a tal altura, não é? A relembrar que é na segunda laçada que nós... Uh, Orientamos. Acertamos ali mesmo a ali mesmo à altura, não é? Um, para conseguirmos, para conseguirmos que ele fique pronto, bem feito, e alinhado e, e equilibrado, não é? Porque, porque não podemos ter uma planta toda torta, <risos> coitadinha da planta e do seu vaso. pois outra coisa boa, eu também já tenho visto muitíssimo, que é utilizarmos os suportes de vasos, que nós chamamos de suportes de vasos, mas utilizarmos para pôr outras coisas que não plantas. Podemos pôr batatas, cebolas na cozinha penduradas, olha, porque temos uma bancada olha. pequena e queremos um, Libertar espaço? Boa, boa, exatamente. podemos por, por exemplo, no hall de entrada à chave, uma taça grande ou uma tábua de madeira apenas com as ideias, estas manas de telefone ou o que seja. Sra, podemos adaptar, então, chamamos de suporte de vasos, mas na verdade tem multifunções. É exatamente. Pronto. Eu acho que.. Isto aí para uma tacinha seria mesmo aos 3 metros ou cortávamos menos? A, a questão mais importante não é tanto ser uma taça ou ser um vaso. É, o pé direito da casa, ou seja, qual é que é a okay. altura da peça da casa, onde eu quiseres Sim. pôr? A, a altura podemos da pôr um peça camarão, é tu, não é? Exatamente, podes pôr apenas só um, uma extensão até aqui e depois o, o suporte de vasos ter à mesma um metro. Okay. Se tiver à mesma um metro, respondendo à sua pergunta de uma tacinha ou não, vamos utilizar quase os mesmos fios que aqui utilizamos, com este tipo de, de nós e com este tipo de ornamentação. Sim. Correto. Mas, um, mas não, portanto, não é o facto de termos a taça ou um vaso ou uma jarra que vai ditar o. Um, os, os fios. Pronto, deixa me só contar aqui que eu quero te dizer ainda uma coisa, Pronto. há uma coisa muitíssimo importante, causa, a, a propósito de taça ou vaso ou, ou o que seja, jarra, uma das limitações que nós temos é a largura, portanto, o diâmetro disto, o diâmetro da peça que estamos aqui a pôr. Okay. Porquê? O diâmetro e a altura. Pronto. Certo. Se eu tiver, como neste caso aqui, se eu quisesse pôr, nós não temos aqui nenhuma coisa mais lata. mas vamos se eu quiser pôr um vaso mais largo do que este, eu vou precisar que ele entre aqui, que este espaço aqui comporte esse vaso todo. Dás-me aí esse vaso mais pequenininho, só para nós vermos aqui a dif... o, o, mais pequeno, o mais pequeno. Queres com flor ou sem flor? conte Pode, Pode ser sem flor para não atrapalhar okay. aqui o que se vê. Então, neste caso aqui, não é? este vaso seria um tamanho ideal para a estrutura deste, ma... deste suporte de vasos. Mas se eu quiser pôr uma planta, se calhar, totalmente diferente ou se quiser outra outra coisa sim, que não planta... Sim, mais um cato, não é? Por exemplo, é eu posso, até mesmo utilizar um vaso mais pequenininho... Não cai? Não, não. cai Porque Porquê é que não cai? Porque aqui está tudo a dançar, isto ainda está tudo a dançar, não é? E está numa estrutura quarentena. Sim, conectista. sim. Porque normalmente não é uma coisa que nós mexamos muito, não é uma peça que nós vamos mexer muito de um lado para o outro. que Manipulemos, está pendurado e está mais ou menos estático. Se nós quisermos ter segurança ele não vai cair, vamos ter que fazer aqui um compasso intramédio deste, que eu aqui não fiz, Sim. porque não pensei nisso na altura, não quis fazer assim na altura, mas que posso fazer neste para, para podermos mostrar, que nos ampara melhor o vaso, mas o meu, a minha, a minha sugestão e a minha, o meu alerta, não é sugestão, o meu alerta é que se eu quisesse pôr aqui um vaso muito largo, poderia estar a correr o risco dele aqui não entrar, okay. portanto, temos que pensar um bocadinho antes que tipo que é que vamos colocar, de, não é? de elemento que eu vou colocar aqui, tá bem? E se calhar se eu tivesse a colocar uma, uma, um vaso assim largo, neste eu já não ia conseguir pois. colocar, percebes? E não tem tanto a ver com a altura da peça, tem a ver com o diâmetro e estes cruzamentos que aqui temos. Ok, tá? Eu vou tentar mostrar isto também aqui neste, vou Sim. só ver se já tenho os nós todos. E para quem quiser reproduzir mais tarde, este vídeo do, do nosso suporte, do primeiro suporte para o nosso vaso, vai estar disponível também no nosso site, onde podem fazer pausa, ir colocando, Ai, que bom. produzindo <risos> estar sempre à vontade para ver. Não se preocupem. Então, se nós decidíssemos agora aqui terminar o nosso, o nosso suporte de vasos, Aqui não, a terminar aqui não terminar aqui o nosso espiral peço desculpa não, exato, exato. passaríamos ao passo a seguir que é o tal de exatamente que Vamos é o tal amparo do vaso exatamente pronto então o que é que eu faria iria vou misturar outra vez estes grupos cada grupo tem quatro fios não é? okay. então eu vou utilizar dois fios deste grupo e vou buscar dois fios do meu grupo ao lado certo e vou fazer um novo grupo que é, grupo, que que é isto eu estou a fazer de isto de ok ok eu agora estou aqui dedicada a este espaço livre Vou buscar os dois fios deste grupo mostrar com dois fios deste grupo. E volto... E vais no caso, fazer a pensar num vaso mais pequenino vou, agora, correto? Ou não? Uh, não vou... Vou fazer idêntica a okay, este, para, okay. para, para percebermos... Vou fazer mais um passo okay, para dar okay. para o vaso mais pequeno. Pronto. Eu vou só aqui dar duas laçadas rápidas, só para podermos avançar. e, pronto. Dois, e vou, dois, então Dois que eram deste Exatamente. grupo. Vou pegar em mais dois do grupo do lado. Okay. Ou seja, na realidade, vais uni los todos, não é? Vou unir quatro a quatro outra vez. Ok. Quatro, quatro. Vou fazer quatro grupos de quatro outra vez, Sim. Cruzados e vou... Agora temos o mesmo problema, não é? Que é a altura igual a este lado aqui. Espera lá que está aqui. Vou ter que fazer três nós, que é para ele fechar. O sisal, a corda tem esta questão, ah, ah, não, não tranca tão facilmente. É certo. Mas, mas é bonito, então fizemos a mesma. Então, eu vou apontar para aqui. Eu não sei se ainda temos muito tempo ou não. Mas... Não, não um temos. Então, mas eu se calhar vou só fazer esta passagem aqui. Para conseguir... Não temos, que isto estava para o dia todo. Vou fechar aqui, portanto, eu aqui fiz então dois novos grupos. Fiz este grupo e fiz este grupo. Conserva? Certo, certo? Agora, se eu quiser criar maior amparo no vaso, o que é que eu faço? Volto a fazer um cruzamento de fios. Vou-te pedir uma coisa. Vais-me segurar aqui, nestes que é para não estarem aqui todos atrás a dançar e se ver melhor. Vou pegar outra vez em dois deste grupo, e com dois deste grupo, e vou voltar a fazer um nó aqui. Peço... Desculpa, pode só... O... Posso? Então larga desculpa, lá. Desculpa, larga. Lá. Destes dois grupos que eu estou a trabalhar agora, Sim. que estavam separados... De quatro e quatro? quatro. quatro. Eu okay. vou voltar a uni-los no meio. Dois, dois. Ok. Eu vou dar aqui uma laçada e vou tentar fazer isto que te estou a dizer para, tu, para, para se conseguir visualizar melhor. E é a técnica dos nós, é exatamente igual, igual à de eu, eu aqui estou a repetir Pronto. que é para não termos mais variáveis. Exatamente, que ela vai com uma rapidez. Pronto, mas é... sim se é que podem voltar para trás. É verdade, Pronto. podem voltar para trás. Pronto, então aqui o que é que nós temos? Quatro primeiros grupos sim. e fizemos os nós. Certo. E distribuímos em novos grupos, portanto, fiz um cruzamento aqui igual a este. Exato. E voltei a fazer um cruzamento aqui, igual a este. Queres colocar? Quero é pôr para aqui, assim. Que é okay. isto que vai dar o tal lampado. E é isto que vai ditar o diâmetro e é isto que vai ficar, é este nó lateral, que vai ficar aqui. Ok. Corretíssimo. Eu vou aqui, ainda temos os minutos, não temos? Ah, até eu vou tentar fazer aqui. Parece Queres que... Queres que eu agarre alguma coisa? Não, não acho que não é necessário. Um, mas, portanto, é, nesta, é neste segundo cruzamento que dita mais a, a, a, o diâmetro do vaso, taça, o que Exatamente. nós quisermos que vamos aqui colocar, está bem? Um, mas não é limitação, não é uma limitação, quer dizer, se fizer cruzamentos muito pequenininhos eu não vou conseguir pôr uma taça grande, mas não tem, não tem que ser ao centímetro. Okay. Não tem que ah, eu quero pôr um vaso de 12. Não, não, não agora já torto. Um, Não tem que ser um pensamento, um pensamento desses. Isto agora está aqui um bocadinho a dançar porque ainda não tem o tal peso, Sim. porque nos falta o uh, um, um, um peso para ficar, uh, ficar mais vertical como há bocado estávamos a falar. Exatamente. É? Enquanto a Joana está aqui a terminar, uh, aproveito para vos alertar que a seguir vamos ter uma bricola que tem a ver com as vantagens de utilizar uma ferramenta com bateria. Não percam, continuem aí para ver que é já a seguir. Estou mesmo mesmo aqui a terminar. Estes não estão... Tão... Ou seja, tendo em conta que o efeito final será sempre este que vemos aqui. Sim. Eu aqui fiz mais um passo, não é? Como, Exatamente. Como... Mas basicamente Brasil. é repetir passos? Sim, Sim. portanto, agora vou-te pedir então que aqui, se aqui. Então, qual foi o que nós fizemos? Fizemos o primeiro cruzamento aqui que estávamos a falar, que é daqui para aqui, e o que nós fizemos foi um passo a mais para aqui. Ok, correto. Está bem? Exatamente, e este nó que, é que temos aqui. Exatamente. Depois quando fecharmos, aqui, ou o tal nó de cima, falcaça, Exatamente. Vê Vamos só. lá novamente. Ai. Não, está tudo, está tudo controlado. <risos> okay. que é o, tal, o tal nó de remato, não é? Exatamente, Aqui. o nó de remato. Exato. Vamos utilizar, repetir. Imagina que temos uma coisa mais leve. Nós podemos sempre dar, claro que não pode ser com tantas, com, tantas uh, com tantos fios. Mas, por exemplo, eu às vezes até testo desta forma, dou uma laçada, para ver... Ah, olha, está numa altura boa, é mesmo isto que eu quero. Pronto. Exatamente. E depois então desmancha a laçada e continua a trabalhar. Ok, okay senhora. Deixa-me só ver se temos aqui mais algumas pistões. É, é, é. Enquanto isso eu vou fazendo aqui mais dois nós. Três, neste caso. E vamos aqui tentar ainda fechar este... Aqui. Pronto, e podemos sempre utilizar Ui. os diferentes materiais, podemos acrescentar elementos ao suporte de vasos, se quisermos, podemos acrescentar uh, uh, contas de madeira, uh, sei lá, mil e um adereços, podemos pôr um, fios de outra cor no meio, podemos, um, podemos ir brincando, isto agora está aqui tudo a dançar, okay. está, está um bocadinho feio. Mas eu queria estava te... aqui a tentar terminar <risos> para que conseguíssemos chegar. Também vou corrigir, vou, vou, vou vos corrigir a bricola que vos falei. Afinal é este h porque entre lá temos outros momentos, os momentos eu faço. Portanto podem continuar ligados a assistir a tudo. Joana, vou aproveitar para te agradecer. Obrigada, estávamos aqui o dia inteiro, vou fazer isto uhum. que é literalmente maravilhoso, fácil. Não literalmente não há desculpas para não fazerem. Para dar uma nova alegria, uma nova decoração à casa e espero que tenham gostado. E aproveitem para ver as nossas bricolas hoje e durante o fim de semana. Mais uma obrigada, vez, Sara. muito obrigada, José. Obrigada. Obrigada. Pronto, agora vou terminar aqui. Sim. Ficar.